Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Olá, com certeza você já ouviu falar do orçamento participativo, onde a própria população opina e decide como deve ser aplicado o dinheiro dos impostos. Essa experiência bem sucedida, adotada pelo PT em vários municípios do país, vai ser retomada em Ribeirão Preto com a eleição de Sabino para Prefeito. Sabino se reuniu com moradores do Complexo Ribeirão Verde para falar de sua proposta para a retomada do orçamento participativo em nossa cidade. Minha gente, todo poder emana do povo. Isso está na Constituição do Brasil. Quer dizer que a população pode e deve participar das decisões antes da Prefeitura entrar em ação. Historicamente, o orçamento participativo é a melhor maneira do povo levar suas reivindicações ao prefeito e ser atendido na hora dos vereadores votarem as verbas para todas as obras. Veja agora como vai funcionar o orçamento participativo na Prefeitura de Sabino. Ribeirão vai ser dividida em 14 regiões, abrangendo o Bonfim Paulista. Cada região elegerá seus representantes. Será realizada uma plenária com presença do prefeito, dos secretários de governo e representantes das regiões. Serão eleitas as prioridades para cada região. Nós temos ótimos exemplos de como o orçamento participativo funcionou de verdade nos governos do PT em Ribeirão Preto. E nós sofremos muitos danos com a enchente e aí resolvemos né, reunir a comunidade. Através do orçamento participativo, junto ao prefeito Palocci, foi reivindicado uma barragem de contenção para resolver o problema. Nós fomos atendidos pela prefeitura né? e hoje, nós, há cinco anos, nós não temos mais enchente em Bonfim Paulista. Barragem de Bonfim Paulista, 4 milhões investidos, capacidade de reserva de 700 mil metros cúbicos de água. Outro exemplo de como o orçamento participativo funciona está no Quintino Fácil 2. A gente começou a participar do orçamento participativo e a nossa, e nossa e essa reunião, a nossa prioridade era o posto de saúde. Aí discutia, a gente discutia, levava as ideias, eles também davam as ideias deles, até que a gente conseguiu a prioridade que foi a saúde, trazer o posto de saúde aqui para o Quintino. O BDS Quintino Face 2, 24 horas, 1 milhão 580 mil reais investidos. Esses são só dois bons exemplos. A gente poderia falar ainda das UBSs aqui do Complexo Ribeirão Verde, do Jardim Juliana, dos Campos Elísios, do João Rossi. Ou mesmo a Escola Anísio Teixeira, no Jardim Guatemi. A infraestrutura do Jardim Itaú. Enfim, são muitos exemplos de sucesso. O orçamento participativo é um elo entre o governo e a população. É uma forma de fazer com que o povo tenha voz e decida sobre o que deve ser feito com o dinheiro dos impostos que paga. É por isso que acredito no orçamento participativo e vou implantá-lo novamente na nossa prefeitura. Uh, ninguém faz nada sozinho e um prefeito que tiver o apoio do governo federal, ele pode realizar muita coisa pela cidade, porque sozinho ele nada faz. Eu acho que se o Lula tiver com o Sabino, com certeza ele pode fazer mais para o Ribeirão Preto. Se o Sabino ir na mesma ideologia do Lula, os dois trabalhando juntos, pode fazer uma Ribeirão melhor. Eu acredito. O Sabino é a personificação da experiência, da capacidade e da integridade de um político. Eu estou muito convencido, meus amigos, de que o Férez Sabino, assumindo a Prefeitura de Ribeirão Preto, ele vai conseguir colocar novamente a cidade no seu eixo e torná-la tão bonita, tão formosa como o ideal dos nossos avós e dos nossos pais. Sabino vai transformar a cidade de Ribeirão Preto. Sai de salto, à frente, a frente, o nosso destino. Que te esqueça de Sabino pra Ribeirão avançar. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão.